E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com a série do Moemon, nossa versão lolly dos pokémonzinhos do Firehead Nessa cidade de Celadon já fizemos praticamente tudo, tudo que a gente precisava fazer Já ganhamos do ginásio, pegamos o Eve, pegamos o Chazinho, pegamos o Fly, ganhamos aqui do Equipe Rocket do Cassino Enfim, vamos voltar agora pro centro Pokémon, reabilitar toda a nossa equipe Vamos pegar uma experiência com o Vaporeon, né? que nem eu falei Fora, sem ser os pokémons iniciais, as versões IF dos pokémons, na minha opinião, são as melhores. Então, ó, ganhei porta-moedas. Quando eu tiver as moedinhas aqui, eu posso brincar no cassino. Vamos dar uma recuperada básica aqui nos bichinhos. Vocês eventualmente vão ver uns clac, clac, clac, clac, tá, pessoal? Estamos jogando com o nosso j finalmente. Aqui eu vi o especial do Final Fight. Foi a nossa primeira gameplay com o um controlinho, jogamos, já tem uma gravação do Sunset Riders, sim, o Sunset Riders vai voltar. E temos agora o nosso Moemon também. Vamos pegar a equipe toda. Arcanine, Voltorb, eu tenho alguém, alguém a mais que eu posso usar? Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, que senão eu mesmo me perco. Rataz, Bat, Nidoking, que foi muito bacana no estilo samuraizinho Miau, Aquela Fairy, eu acho que eu consigo. Eu tenho a pedra da Lua, eu acho que eu consigo evoluir ela ainda. Vamos dar uma espiadinha, eu não lembro se ainda tem. Vamos ver, Pedra da Lua. Olha ali, tem uma Pedrinha da Lua. Vamos usar e evoluir a Clefairy. Vamos melhorar ainda mais a nossa Pokédex. A Clefairy e a, a Clefable ficou a mesma porcaria. Só mudou o tamanho. Vamos guardá-la novamente para não ficar ocupando espaço. Aí. Temos a, o Parasect, era o nosso Pokémon Cut. Eu não, lembro, eu não lembro se tem mais algum Pokémon aqui que aprendeu alguma coisa. O Raichu, Vaporeon, Primeape. O oh, parmeiro tá com o Rage ali, rapaz. Charizard plano O Doce Odor, ele é meio que um atrativo pra Pokémon. Será que a Vioplum aprende o Cut? Se ela aprendesse o Cut e o Flash, eu a ela no time. Deixa eu ver. O Flash, eu... será que ela aprende? Ó, oh, Vioplam vai ser nosso Pokémon de Cut e Flash. Vamos colocar aqui o esporo. O esporo é paralisante, tá beleza? Vamos deixar. Eu acho que o Cut ela aprende também. Aí, boa. Aí o Plum vai ficar no time para isso. O doce odor é para atrair pokémons, isso a gente pode usar também para ganhar uma experiência e buscar outros. E tá feito. O chazinho já nos permite passar por aqui, ó. Que vamos para, opa, perdão. Passar por aqui, que é a cidade. A cidade dos pokémons psíquicos. Como é que é o nome mesmo? Da cidade de Saffron. Aqui, a gente também pode pegar. Ó, aqui também tem domínio da equipe Rocket, ó. Eles estão nesse prédio grande. Mas esse prédio grande aqui, ó. Mas eu não tenho intenção de passar aqui agora. Porque eu quero passar lá na cidade de Lavander. Lavandertown, pra poder uh, pegar os pokémons fantasmas. Vamos ver se tem alguém habilitado pra lutar de vamos fazer o teste Alguém, Ó, teve gente querendo lutar de novo, isso é bom Vamos pegar a experiência Pediu outro, já foi pro saco Hatcate também vai pro saco Nidoran vai de vapor Vamos pegar experiência com o nosso time Boa parte do nosso time ó, Pikachu era complicado mesmo assim Deu pro nosso time Aqui ó, nosso time já tá à base nível 30 Apenas o Charizard Tá nível 40 Porque ele é muito roubado ó. Eu acho que esse Joclins também quis. Deixa eu ver. Aí, bora. Coffin, nosso Raichu, eu gosto muito dele como Pokémon elétrico, tá pessoal? Ele me, me agrada muito porque ele é rápido, né? O, a, o speed dele é muito bom. E fora que é o mais próximo que a gente tem de usar desde o início. Os outros, só depois que aprendeu o Surf, daí é muito complicado, muito tenso. Usar a Vaporeon ficou muito bacana também. Aí, beleza já ganhamos uma experiência. Agora vamos, como é que tá nossa Pokédex? Vamos sempre dar uma olhada de 43. É sempre bom, porque quando a gente fechar 50, a gente vai poder habilitar o XP Share. Daí facilita muito. O que que o XP Share faz? O XP Share você bota é um compartilhador de experiências. Um compartilhador de experiências. Uh, o primeiro Pokémon que está ali, ele vai lutar e vai compartilhar com os demais. Uma uh, Gastly, rapaz, ficou bem legal. O, o efeito névoa está no cabelo. Gostei, ficou, ficou bacaninha. Aqui mais uma Gastly. O Raichu nível 31 aqui, ele é, aparentemente é o suficiente para dar conta desses Ghastly. Mas a gente não vai tomar com alguma Haunter também. Breve, a gente vai passar numa safe zone aqui que recupera os Pokémons. Corda de Fuga... Cara, o... Ah, vai, o Plum, eu vou tentar usar. Eu não sei se dá pra usar dentro de prédio, geralmente é na grama. O odor doce. É meu Deus, muito rápido. É aí. O odor doce, o que, que ele faz? Ó, ele atrai Pokémon. Então, se tiver algum passando, a gente vai lá e carca ele. Eu não tenho nenhuma Ghastly. Será que eu vou... eu vou usar o odor doce pra trombar com um de novo? Vou, tent... vou tentar pegar esse porque agora os Pokémon estão tão roubados. Tá difícil de pegar, onda trovão Eu vou ter que só paralisar, perfeito, ele usou a maldição, o que a maldição faz? Come metade da vida do, de quem lançou a maldição e, e o outro, quem foi atacado por ela, começa a perder porcentagem de vida. Beleza, pegamos uma Ghastly, foi capturada, ela tá no time, tinha um buraquinho, né? tinha um espaço em branco ali, ela tá ocupando. Vamos patrolando o pessoal aqui, Ghastly atrás de Ghastly. Beleza, quando o Raichu tiver um nível 35 daí eu troco ele da frente, enquanto isso Thunderbolt ou trovão ali do, da nossa Raichu, nossa mina elétrica, ela resolve os Paranauê. Então, vamos pegando todos os itenzinhos, isso aqui é bom para venda depois. Até agora não trombamos com nada além de Ghastless, o Ghastles, enfim. Ó, temos Haunter nível 18, não é problema. Nível 14, muito menos ah, Aquela zona colorida ali, ó, é uma zona de recuperação A gente passa em cima perto uh, recupera todos os status do pokémon Melhor que senta pokémon Porque é muito mais rápido <risos> Aí, não, não nos com nenhuma evolução, nenhum diferente de um Gastron Cara, que bacana ficou a Haunter, parece uma empregadinha satânica Ficou legal é uma pena que só.. ó, já recuperou todos os meus Pokémon. É uma pena que o... o. O Gengar, que é a última forma, é só por troca. Então o máximo que eu teria aqui seria uma Hunter. Se trombasse como pra capturar, eu pegava. É, eu gosto do... da tríade fantasma do... da primeira geração. Tiveram uma participação bem interessante na... Na... no confronto com a Sabrina no anime. Foi bem legal. Principalmente o Hunter né? que acompanhou o Ash. A gente vai tratando com esses líderes espiritual aqui porque eles não são um problema. Vou até botar o um vapor, pra... é o único que não está nível 30 ainda. Vou botar para pegar uma experiência. Vamos trocar, vamos fazer essa troca. O 33 está mais que bom. O cavar, ele faz as vezes do corda de fuga. Então a gente não precisa fugir com a corda de fuga. Enquanto o Raichu tiver o cavar, ele é apto a fugir sempre dos lugares as cavernas e tudo mais. Ela volta imediatamente para fora ou para o centro Pokémon mais próximo. Eu, eu acho que é para fora do prédio. Beleza, essa Vapor é bem roubada. É, eu, eu gosto quando ela aprende o Aurora Beam o Raio Aurora. É um ataque de gelo não muito forte, mas já é um ataque de gelo próprio dele. Dela, no caso, né? Então, ajuda muito. Entre as três formas Yves, habilitadas pela pedra, é a que eu gosto mais. A Vaporeon Bora, vamos lá A gente tá quase chegando na parte da, onde está a Marowak Fantasma de uma Marowak Quem não conhece A lenda da, da mãe do Kubone Ó. Olha que legal a Marowak Mas ela é pequenininha, chega a Marowak ia ser maior Esse aqui no caso é um fantasma não? De uma mãe de Kubone Que tava aqui guardando a Lavandertown Que ela tava protegendo o filhote Kubone Vamos usar o ataque rápido. O Zubat aguentou. O Zubat nojenta. Pulso de água, bora. Nível 20, Vapor, vai pegar nível muito rápido. Nossa, a Golbat ficou bacaninha. Ela tem um arzinho de vampirinha. Ficou bem legal. Tem várias versões que ficaram bacanas. Umas ficaram estranhas. Tipo, ficou só, só pra dizer que tem. A, a versão do, do Drowsy é legalzinha. Eu queria ter curiosidade de ver a Hypnum, que deve ser bem nariguda bate é estranha, a Golbat ficou bacana O Vapor que aprendeu o Bite, como eu sinto mordida, tá aprendido É muito bom contra Pokémon do tipo fantasma e psíquico A Ratatazinha, é assim que foi A Ratcate, a Ratcate também ela é dura na queda Mas essa aqui já foi pro saco rapidinho, o Vaporeon tá bem roubado Esse é o Seu Fuji O Seu Fuji ele entrega pra gente a Pokéflauta a Pokéflauta serve para acordar o Snorlax. Para quem lembra, tem dois Snorlax disponíveis no jogo. Então temos duas chances. Agora a gente vai tretar na primeira chance. Para. Opa, é... aqui eu não lembro se tem, se tem algum ajudantezinho. Não, aqui tem só uma menininha. Ah, ela me deu o TM Retorno. Isso aqui é bom para vender. <risos> vamos lá, vamos localizar o Snorlax aqui. Ah, aqui tem um pessoalzinho, pescadorzinhos mas ainda não temos o surf né então o não habilita a gente a pegar as coisinhas a ah, poli o poliwag cara o trio, trio poli da, da primeira geração eu, eu gosto bastante Fora que for pegar que foi, foi representado por nadadoras né a poliwag a tentacu ficou bem bonitinho também eita pomba tentacu me me tonteou. aí já foi pro saco o vapor é muito rápido já pegou nível 31 vou botar o Primeape pra lutar também. Porque agora o Primeape se tornou mais fraco, né? Ah, vai, o plano eu nem conto. Por enquanto ela é a nossa Pokémon. TM, HM e tudo mais. Bora. Vamos botar o Primeape pra frente agora. Até porque... O Primeape tá mais fraquinho. Aí. Ele é mais difícil de pegar nível. Porque o tipo lutador agora é difícil a gente trombar com o normal. É mais contra o... Bom, apesar que Pokémon tipo pedra e gelo também, ele tem uma vantagem bem interessante. Aí o Primeape nível 31 já emparelhou com os demais. Enquanto isso, o Char Charizard está lá roubado com o nível 41 dele. Primeape e Raichu. Bora. Duplinha vai fazer o show agora. Primeape tá tomando dano ainda por causa do veneno. Show. Ih, os dois venenados. Turminha venena, né? é brabo. Será que eu tenho alguma poção? Na minha poção, aqui é antídoto, né? Antídoto, antídoto... Ai, tem três antídotos, vou gastar dois, já. depois eu compro mais. Tem dinheiro, se tem dinheiro eu vou gastar. Aqui, ó, primeiro Snorlax, vamos fazer a primeira tentativa, usei a Pokéflauta. Snorlax atacou, está com raiva. Ah, Snorlax, que bacaninha, né? Tipo uma, uma, uma empregada... sei lá, uma governanta Ah não, deu crítico Perdi a primeira deu. Agora vou ter que ir lá pegar a segunda Eita, agora, agora me perdi no mapa Vamos usar o Fly Vai Alisado Usa o Fly, também conhecido como voar Meu Deus, pisca mais devagar Onde é que eu tenho que ir mesmo? Cidade de Celadon Aqui está o O segundo nossa segunda opção de Snorlax. Daqui eu não posso perder. Tomara que eu não dê crítico. Vou dar só um golpe de karatê. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar o Raichu. Tá, ele já gastou a berry que ele tinha para acordar. Então vamos usar a onda trovão. Eu quero usar um ataque mais fraco. Para tirar bastante dano. O suficiente para não matar. Ah, eu tenho. NÃO!!! Maldito! Perdi os dois os no Ah, de céu, Me dei mal! Ah, viu? Eu devia ter dado o save state, me dei mal! Maldito! Primeape! Não guarda força! Beleza! Qual que vai ser a dinâmica agora? Já pegamos as flautas, temos duas... Na verdade, temos três rotas para seguir. Duas levam para a cidade de Filcha, que é do ginásio venenoso. E temos aqui na parte uh, da cidade de Saffron. Vamos primeiro nessa parte aqui pegar o nosso Pokémon Lutador. Sim, poderemos escolher o Pokémon Lutador a reviria. Ah, mas por que ele pegou o Prime Ape? Porque eu gosto para Prime Ape, parece essa. Temos aqui a opção de pegar o Hitmonchan ou o Hitmonlee. Eu quero ver as versões deles. Esse aqui eu ganho de graça. De graça não, né? Eu tenho que lutar esse povo todo aqui. Nossa senhora, o Prime Ape foi pro saco numa velocidade a Machoke, a Machoke eu achei que ia ser mais fortinha tenho curiosidade agora de ver a Machamp teria, deveria ter quatro braços né nossa esse tô até com vergonha do meu Prime Primeape porque esses Primeape deles aqui estão ganhando aí Charizard mankey esses mankey deles aqui estão muito roubados rapaz, só eu que sou ruim de, de computador ah, eu tô, eu tô com uma raiva do meu Primeape agora. Depois que ele ganhou dos dois Snorlax. Aí, já se foi o disco voador. Vamos enfrentar o Mestre agora. Hitmonlee. Que <risos> legal, ah, ficou estranho esse Hitmonlee. Nossa, o pulso de água foi muito fraco. Eu vou até trocar pra não ter perigo de eu perder. Porque eu quero pegar essa experiência com vapor, né? usar a maldição eu perco metade da vida e ele vai perdendo também lambida aí rapaz o vapor é né, nível 32 e foi até pro nível 14 Hitmonchan vai Charizard nossa é, eu, eu falei eu achei que iam fazer uns design mais bacaninha vi decepcionado por isso que eu vou continuar com o Primeape <risos> ah não acredito congelaram o Charizard tá doido aí já se foi o disco voador Vamos ver o que a gente vai pegar. Hitmonlee, cara, dos, das duas versões. Não, pera aí que eu vou chamar os... Ô, Arthur, vem aqui. Vocês não estão vendo, tá pessoal? Mas o Arthur vai escolher qual dos dois que eu vou pegar. Ó, escolhe, dá um oi pro pessoal. Oi. Escolhe qual versão, ó. Lee ou Hitmonchan? Hitmonchan mais fofinho. Tá, tá beleza. Vou pegar o Hitmonchan por escolha do Arthurino da Silva Sal. Certo, pessoal, vamos voltar para o centro do Pokémon. Vamos dar aquela recuperada básica. Temos quantos na Pokédex? Era para ter 46, mas eu mordi o Primeape, não segurou a força, derrotamos os dois e perdemos a chance. Certo, estou aqui na frente, como é que é o nome desse prédio aqui? Self-core. para quem não sabe, é o nome daquele Ocle é o mesmo nome do Oclins que a gente pega para usar para enxergar os pokémons fantasmas. Nós vamos explorar aqui no na próxima gameplay. Vamos pegar todos os rockets que se vai pelo caminho e de preferência uma Master Ball ao final. Depois vamos para o ginásio de Safran. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Desculpem perder aqueles Snorlax, eu estou muito frustrado, mas faz parte. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.